Essa é pra quem tá apaixonado Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar um troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo? Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo e Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi uma sorte que Que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Um beijo grande Eu não teria te empurrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse que faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Mas quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse que é, Que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Pra ser agora Mas quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora